Neste vídeo abordaremos sobre a diabetes tipo 1 e tipo 2, e os níveis de açúcar no sangue. Eu sou Fábio Catutoshi, fundador do canal Equilíbrio Mundo Fitness. Este vídeo faz parte da playlist Fundamentos. Deixe-me apresentar duas pessoas. O primeiro é o João. Ele tem 15 anos. Ele está mais cansado que o normal. Perdeu peso, ele tem bebido mais água que o normal, tem ido frequentemente ao banheiro para urinar. Já Paulo é bem diferente do João, ele tem 40 anos. Durante seu exame periódico, ele comentou com seu médico que ganhou peso, no geral ele se sente bem saudável. Mesmo sem apresentarem qualquer sintoma, o médico pediu para que ambos testem o um nível de açúcar no sangue. Neste cenário hipotético. Foi detectado alta taxa de açúcar no sangue e diagnosticados com diabetes. Porém, como a mesma doença pode se manifestar em dois cenários tão diferentes? Para responder essa questão, vamos descrever bem rapidamente o que é a diabetes. Diabetes é o grupo de doenças caracterizada pela inabilidade do organismo regular o nível de açúcar no sangue. Como tratamos nos vídeos anteriores, os dois principais hormônios para regular o açúcar no sangue são a insulina e o glucagon. Quando diabético, o corpo não produz insulina ou a insulina não age da forma esperada. Neste exemplo do João, ele tem diabetes tipo 1. Isso significa que o seu organismo não produz insulina devido à destruição das células betas do pâncreas. O tratamento é realizado com a aplicação de insulina estilo de vida saudável e dieta balanceada já no exemplo do paulo ele tem diabetes tipo 2 isso significa que o organismo do paulo adquiriu resistência à insulina ou seja seu corpo necessita de grandes quantidades de insulina para conseguir remover o excesso de açúcar do sangue a insulina é anabólica e faz com que o nosso organismo estoque a energia em forma de glicogênio ou gordura justificando o aumento de peso reportado pelo paulo o tratamento mais saudável para diabetes tipo 2 é através da reeducação alimentar, práticas de atividades físicas e um estilo de vida mais saudável. É claro que diabetes tipo 2 é algo sério, portanto, consulte o seu médico para um tratamento específico para o seu caso. Além dos aspectos genéticos, as principais causas da diabetes tipo 2 são consumo de carboidratos refinados e industrializados e um estilo de vida sedentário. Veja de forma gráfica como a existência ou carência de açúcar na corrente sanguínea interagem com os hormônios insulina e glucagon. Note que ao comermos carboidrato, nosso organismo libera a insulina. Isso é necessário para baixar o nível de açúcar no sangue. E quando o nível de açúcar está baixo, o nosso pâncreas secreta o hormônio, chamado glucagon. Quando comemos frequentemente carboidratos, em especial os ruins, então nosso organismo é obrigado a produzir e liberar insulina constantemente e em maiores quantidades, podendo chegar a um ponto no qual nosso organismo acaba ficando desregulado e a insulina não traz mais o efeito esperado. Note que níveis de açúcar abaixo de 40 ou acima de 126 mg por decilitro são extremamente prejudiciais à nossa saúde. Vimos neste vídeo. O cenário com João e Paulo, demonstrando diabetes tipo 1 e tipo 2. Carboidrato ruim, principal causador da diabetes tipo 2. Simulação gráfica do açúcar e o desequilíbrio do organismo. Mostramos quais são os limites inferior e superior para a concentração de açúcar no sangue. E o tratamento indicado para o caso de diabetes tipo 2. Veremos no próximo vídeo...